extremamente vulnerável. Primavera é uma cidade né, de um povo muito acolhedor, né, com alguns ingarapés e um, um município muito pequeno. Era só mato aqui dentro, então nós não tinha água, não tínhamos energia. Com a chegada da em Cimentos da nossa cidade, começou a se especular o que a Votorantim traria de bom para nossa cidade. Porque a gente tinha muito, muita pouca oportunidade. Eu, como morador, de Primavera, acho que a chegada da Votorantim Cimentos foi essencial. A gente olhando há é, dois anos atrás como é a Primavera, hoje a gente pode dizer que Primavera mudou muito. Melhorou a autoestima do nosso povo, foi muito legal. A implantação da nova unidade da Votorantim Cimentos em Primavera, além de impulsionar o desenvolvimento econômico no município, também foi marcada por investimentos sociais realizados pela empresa em áreas como educação, saúde e saúde planejamento urbano, infraestrutura e saneamento. Assim, pessoas como a Jéssica, Wenda, Cleuma, Max e muitas outras puderam aproveitar grandes melhorias em toda a comunidade. Hoje a gente tem água, a água pode ser desencanada, né? Energia de qualidade. Foi feito investimento em cultura. E agora a gente tem uma biblioteca e um museu são vivos. É um salto, acho que o maior aqui da Redondeza foi o município de Primavera. Não tinha e agora você tem. O investimento possibilitou a reconstrução de uma nova estrutura para a Biblioteca Municipal Rute Passarinho e a reforma e ampliação de duas escolas municipais a construção do centro de saúde, uma ambulância para a cidade, a elaboração de um novo plano diretor municipal por meio do programa Apoio à Gestão Pública. E muito mais, reforçando nosso compromisso com uma parceria de longo prazo, canalizando todo o poder transformador do nosso investimento social para um futuro melhor e mais sustentável para a primavera. Eu fiquei muito surpreso quando cheguei aqui, a primavera pela quantidade de, de projetos e um monto de investimentos feitos aqui. O valor agregado que, que uma ação dessa pode trazer para a empresa. Realmente eh, mostra as responsabilidades que tem eh, a Botorantim com as comunidades para consolidar a parceria que deve existir, não? Como, como um vizinho. Porque isso consolida realmente nosso, nosso lema de perpetuar no tempo. Então, isso é sustentável, isso é um investimento a longo prazo. Com o incentivo da Votorantim Cimentos e o apoio do Instituto Votorantim e vários parceiros, toda a comunidade está muito mais equipada e preparada para o futuro. Tudo isso reforça o nosso compromisso de construir relações duradouras e deixar um legado sustentável para as pessoas. Agora a nossa comunidade vai usufruir de tudo isso que a gente foi presenteado pela Votorantim eu, eu, eu agradecimento muito pela Votorantim. Vamos chegar lá sim, porque nós já estamos sabendo o caminho que estamos trilhando. Nosso povo está aqui, nosso povo está feliz. Eu, eu sou, sou feliz. feliz. Continuam pessoas humildes? Sim. Mas tem uma vida digna hoje. Mas a gente espera que daqui para frente vai durar muitos e muitos anos, talvez até pros meus netos. Todo o que eu faço em Votorantim é para perpetuar no tempo. E Eu tenho certeza que hoje esse projeto pra Votorantim também é um orgulho, né, assim como é pra gente. E aí eu posso dizer assim, que eu sou muito feliz por ter... Deve chorar. Diga <risos> assim, que eu tô muito feliz, né, de ver o projeto funcionando. Tiver que o projeto deu certo. Quanto à ação deles, né, é, pode mudar a vida de tanta gente. A nossa mudou. Votorantim Cimentos. Compromisso de apoiar o desenvolvimento das comunidades, transformando realidades e construindo relações feitas para durar.